sou a professora Eliara Pinto Vieira Biagio. Eu sou professora do Departamento de Fonoaudiologia. Eu sou Enéia Tavares, diretor da Editora da Universidade Federal de Santa Maria. Meu nome é Michelle Balbinotti, eu sou mestranda do Programa de pós graduação em Engenharia Ambiental. Sou o professor Luciano Schuck, engenheiro eletricista de formação e atual reitor da Universidade Federal de Santa Maria. Sejam bem-vindos ao FSM. Um lugar de cultura, um lugar de ciência, um lugar de aprendizado. Sejam bem-vindos e aproveitem todas as oportunidades que a UFSM tem para vocês. Aproveitem as oportunidades que a universidade vai fornecer para vocês, através de projetos, interação entre os alunos. É um momento muito lindo da vida de todos nós. Boa parte do que nós aprendemos resulta em conhecimento a ser compartilhado. isso é feito através de livros, através de periódicos, através de revistas acadêmicas. Então fiquei o convite de conhecerem as nossas bibliotecas e as publicações da editora da UFSM. Sejam muito bem-vindos e aproveitem muito, uh, aproveitem tudo o que essa universidade tem para oferecer. E além disso, o campus ele é lindo, então uh, conheçam todos os cantos dele.